Oi, MDzinhos e MDzinhas, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o MD e sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal. Gente, faz um bom tempo que eu não gravo vídeo pro canal, gente, quanto tempo, faz dois meses que eu não gravo vídeo pro canal, mas enfim, gente, estou de volta, sentir a minha falta... Ai, gente, que tudo. Mas, enfim, esse vídeo vai ser um pouco diferente, tá, gente? Que eu vou contar a minha história do dia que eu quebrei a tela do meu notebook em live, tá? Mas antes, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e clicando no sininho de notificação para você não estar tá perdendo mais nenhum vídeo e compartilhando ele com seus amigos e comentando nos comentários se você gostou. Desse vídeo e também, gente, entrem lá no meu servidor do Discord que os, link, que os links vão estar na descrição, tá? Gente, eu entrei lá no meu servidor Discord do Podcasts Blogs e Shows Blogs que os links vão estar na descrição, tá, gente mas ok, gente e também, não se esquece também de entrar no meu grupo do Roblox e me seguir no Roblox, né que, o, que os links vão estar tá na descrição e também siga-me no Instagram do Podcasts blogs dos Shows blogs e até do Instagram da minha conta principal, tá? que os links também vão estar tá na descrição, tá pessoal? Mas enfim, e também, se vocês quiserem passar lá no mapa onde eu tô, os links também vão estar. Tá, o, o link também vai estar tá na descrição, tá, gente? Mas enfim, sem mais enrolação, e bora lá! Bom, gente, acho que tudo começa em março de 2021. Que tudo começa que eu tava gravando uma live de boa aí, numa live no Instagram. Tá? Eu tava gravando, né, de boa, uma live no Instagram, né, pro Instagram. E a live era uma live, tipo assim, eu jogando Roblox. E o jogo que eu tava jogando era o Marretão. E eu tava jogando com os jogadores aí. Tudo tava indo muito bem, muito bem mesmo. Até que eu fui a fera, gente, eu fui a fera. E tava indo muito bem. Que eu fui a fera, eu vi uns jogadores tentando debochar na minha cara. Um foi tentar trancar a porta na minha cara... Mas ele acabou trancando a porta na própria cara dele, gente. Ele acabou trancando a, a, a própria cara dele e eu consegui pegar ele. O outro foi tentar dar broke, Só que eu acabei pegando ele como? Eu peguei pelo speed, gente. Usei o speed e consegui pegar ele. O outro foi tentar me dar olé. Só que eu acabei pegando ele de surpresa. E por assim vai, gente. Eu consegui vencer no marretão. Consegui lacrar no marretão. Na época. E... Enfim, gente... Eu venci a partida. Mas quando eu fui sobrevivente... Veio o Marretão, né? O Marretão era do nível 70. E... Ele foi... Ele pegou quase todo mundo. Ele pegou uns três jogadores porque... Eu fui o único a hackear... Consegui hackear todos os computadores e consegui escapar. E ele conseguiu pegar só três. Só três é, jogadores. Menos eu. Que eu consegui escapar. Quando eu fui abrir o portão... O marretão tava quase perto de mim, velho. Aí quando ele foi... Eu, quando o portão da saída foi aberto com sucesso, eu consegui escapar, mano. Bem na hora que ele ia me pegar. Sério, bem na hora que ele ia me pegar, eu consegui escapar. Aí na outra partida eu fui a fera de novo, tudo tava indo bem. Até que meu notebook virou um notebook pocket. Que eu lembro que a marca do meu notebook, quando eu tava gravando a live pro Instagram, a marca dele era HP. A marca dele era HP, gente. Aí, é, eu tava jogando marretão, né? Eu, eu, fui a, eu sou a fera, eu tava jogando de boa, -tava, tudo tava indo muito bem. Eu tava conseguindo pegar os jogadores. Até que, do nada, o meu Roblox travou. Meu Roblox, tipo assim, travou, velho Ele ficou dando umas lag, umas lag nada a ver por aí, entendeu? Aí, eu vou tentar pegar a menina... E eu não conseguia, porque ele tava, ele tava dando lag muito, velho. Eu fiz de tudo. Abaixei a qualidade dos gráficos, tirei o template do jogo. Pra ver se volta a destravar em nada. Aí eu fiquei com tanta raiva. Eu fiquei tão puto. Tipo assim, puto de putaço, sabe, gente? Não puto de outra coisa. Tô falando puto de putaço mesmo, de raiva. Aí eu fiquei com um tanto rage. Tipo assim, de raiva mesmo, entendeu? Eu fiquei com tanta raiva dessa lag que eu... Ao invés de eu sair do jogo e desligar meu PC, ou notebook, gente, eu, desculpa. Eu confundo notebook por PC e PC por notebook desde 2019. Mas enfim, vamos continuar aqui o assunto, bora. Mas enfim, gente, ao invés de eu desligar meu PC, eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva que eu peguei o um mouse e acertei na tela do HD do notebook. E o HD tá todo rachado, nem queria mais rodar. Aí eu me arrependi. Eu me arrependi e... E fiquei me sentindo um idiota por ter Fazido uma coisa dessa, gente Eu fiquei me sentindo, sei lá Um idiota por ter Pegado o mouse e acertado na tela do notebook Meu Deus Mano Eu me arrependi tanto Aí eu lembrei Que eu tava na live Aí eu vi um monte de gente rindo Da minha cara Eu lembro que a live era umas... 10 pessoas assistindo. 10, aí umas pessoas estavam rindo de mim. Aí uma, per uma perguntou pra mim assim, mano, sério? Que tu... Que tu acabou com a tela do notebook? Aí eu falei assim. Eu fingi que tá tudo bem. Eu falei assim pra ele que, não, tá rodando perfeitamente. Sendo que na verdade não tava, gente. Eu mal conseguia ver a tela do notebook direito. Mal conseguia. Esse que é o problema. E. Eu queria juntar dinheiro. Eu tava juntando dinheiro na verdade, né? Nesse, nesse ano. No ano de 2021. Depois que meu notebook já era, eu. Eu tava juntando dinheiro. Eu tava juntando dinheiro pra comprar um notebook novo. Só que no meu aniversário. Né, 22 de setembro de 2021 Quando eu completei uns 15 anos Meu pai Deu pra mim o notebook da Dell Que ele usava, agora não usa mais E ele disse que ele Acabou de comprar né, Ele disse que já comprou o notebook Com a marca da Lenovo E vai focar mais nele do que o notebook da Dell ele, Aí ele aproveitou E doou pra mim Entendeu? Aí vocês devem estar tipo, mano ele te deu um pocket? Tipo assim, um notebook que trava e você vai soltar mais ainda. Não, gente. Ele, na minha opinião, ele ganhou esse notebook desde 2017. E mesmo assim, ele tá rodando Roblox, velho. Tipo assim. Eu tô jogando... Eu tô, olha, é esse notebook que eu tô jogando, tá, gente? Como vocês podem ver, eu tô jogando e ele tá rodando levemente, perfeitamente. Mas se eu aumentar a qualidade dos gráficos... Aqui... Ele vai rodar lisinho, perfeitamente, gente. É o um notebook que ele comprou em 2017. Entendeu? É, esse é o um notebook que ele comprou em 2017. E mesmo assim o Roblox tá rodando perfeitamente. Aí você deve, aí você deve estar tipo... Não, MD, deixa a qualidade dos gráficos ó, é 100%. Deixa ele todo. Não, porque eu, eu prefiro mais o, o volume 1 dele. Porque... Porque vai ficar mais lisinho ainda, entendeu? Então... Enfim. Ok, gente, continuando o assunto. Aí... Quando eu usei pela primeira vez, eu... Eu aumentei a qualidade dos gráficos. Quando eu entrei no mapa do Brookhaven, eu aumentei a qualidade de, dos gráficos, certo? Aí tava tudo maravilhoso, sabe? A água dele tava realista. Tava tudo lindo, gente. Ele com a qualidade... Ele com a qualidade dos gráficos tava maravilhoso, gente. Sério. Tava perfeito. Muito lindo, gente. Muito lindo. Recomendo. Quem tem um notebook muito bom... Recomendo você aumentar a qualidade dos gráficos. Porque você vai ficar, mano... Tipo assim, passado, chocado. que a qualidade dos gráficos do Roblox é muito lindo demais. Só pra quem tem... Sei lá, celular bom... Computador bom... Notebook bom... Sabe? É... A aumentar a qualidade dos gráficos pelo celular... Ele só aparece sombras... Sombras... Mas pelo PC ele... Apare aparece algumas águas, né? Sombra também... E junto com umas coisas que tá aparecendo... Que o Roblox tá ficando cada vez mais realista... Porque... Quando eu a aumentei a qualidade dos gráficos no Brookhaven, Heaven... Eu vi que a água... A água da piscina tava real, velho. Tipo assim, igualzinho. Tipo assim, realista, sabe? Aí eu me encantei. Fiquei apaixonado. Até hoje tô apaixonada por esse notebook. Entendeu? A marca dele é da Dell. Só que eu tenho que falar pra você o que aconteceu no dia seguinte. Vai te chocar tanto. Por quê? Porque no dia seguinte... Eu tava jogando com o Broker Heavy até aí. Tudo bem, né? Tudo bem. Aí... O meu notebook congelou. A tela do meu notebook congelou. E eu não fiz absolutamente nada. Eu não instalei vírus, eu não fiz nada, gente. Ele ficou assim do nada. Aí, gente, ele. A tela dele congelou. Ficou rosa. Misturado com borda preta. E depois mudou pra borda branca. Ele deu defeito. Meu pai. Eu expliquei pro meu pai. E ele foi levar ele pro concerto. Aí, chegando lá, o rapaz disse que tem que trocar pro novo HD, porque esse HD não tá funcionando não. O que é HD? É a tela do notebook, sabe? Aí, ele disse que vai trocar por um outro HD, porque essa aqui tá, não tá prestando, tá dando defeito. E aí, ele conseguiu trocar, o, o HD do notebook voltou ao normal, e também o preço pra pagar... Foi horrível. Foi 420 reais para pagar aquele HD, velho. Esse que é o problema. E também, gente... É... Tava indo tudo ok, né? Eu voltei para casa, felizão. De volta para jogar Roblox no meu notebook da Dell. Só que aconteceu... Mais um bug do meu notebook de novo. O teclado dele tá se manifestando completamente. Como assim se manifestando? Ele tava mexendo sozinho. Aí eu fiquei tipo, pronto. Lá vai. Lá se foi eu, eu chamar meu pai pra levar meu notebook pro concerto e lá se foi o dinheiro que ele vai gastar. Piorou. Aí chegando lá, o rapaz falou pra mim, ah, esse teclado aqui tá se manifestando, tá todo manifestado porque ele tá se mexendo sozinho porque ele tá com poeira. Ele tá sujo. Aí o rapaz foi limpar, né? Bem delicadamente, né? Bem bonitinho aí. Mas o preço foi uns 150 reais pra pagar. Aí. Aí complicou, né, mano? Foi uns 40 ou uns 150 por aí o preço. Aí. Ele conseguiu limpar o teclado. O preço custou os olhos da cara. Aí quando eu voltei pra casa mó felizão pra pagar o um notebook, sabe? Aí agora sim ele voltou ao normal. Aí acontece que ele ficou ele ficou todo com poeira. Acho que deve ser que eu uso mais o teclado USB do que o próprio teclado do notebook. Mas todo dia, às vezes, eu, eu uso o teclado do notebook. Hoje em dia, né? Ultimamente, eu uso o teclado do notebook, né? E, às vezes, eu uso mais o teclado USB, né? Mas, enfim, gente... É, moral da história, nunca quebre o HD, a tela do seu notebook, ou a tela do monitor do seu computador. Nunca faça isso, gente, não, não façam isso em casa, porque o motivo é... Você vai gastar, você vai gastar os olhos da cara de dinheiro para você trocar de tela nova, de HD novo, de monitor novo, aí... Mano, você vai ter que pagar com um preço bem caro, velho. Se tu quebrar, tipo assim, a tela do notebook, você vai, você vai ter que pagar os olhos da cara pra trocar por outro, né? Esse que é o problema. Ou se você tá jogando pelo PC, aí você, do nada, você acertar o mouse no monitor do seu computador, aí piorou pra você, porque você vai ter que pagar o que você fez. Você vai ter que pagar o próprio monitor que você mesmo quebrou. Mas os... O preço vai custar, ó, o zóio da cara. Então, recomendo não fazerem isso em casa, tá, gente? Recomendo não fazer isso em casa. Olha o que eu fiz no meu. Eu, eu joguei o mouse no HD do meu notebook velho, o HP. O HP, né? A marca dele, né? O HP. Aí eu joguei o mouse bem na cara dele, né? Bem na tela dele, gente. Joguei o mouse bem na tela do notebook dele. E olha no que deu, Gente. Olha no que deu, ele ele pifou, mano, não tipo, assim... não tipo assim, pifou, mas sim como também eu quebrei a tela do notebook, né, em live ainda mais. Tipo assim, não foi de propósito, em sim foi de surtado mesmo, tipo assim, eu surtei, surtei, eu dei red, eu fiquei com raiva, entendeu? Então, recomendo vocês não fazerem isso, tá? Porque quando eu fui quebrar a tela do notebook, quando eu quebrei ela, eu lembrei que não tem mais à venda a tela dessa marca, não, desse estilo, não. Aí eu acabei me arrependendo, véi. Entendeu? Então eu recomendo vocês não fazerem isso em casa, tá? Tá bom? Mas enfim, gente. É... Essa história vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho de notificação para você não tá perdendo mais nenhum vídeo. Compartilha esse vídeo, essa história para os seus amigos para eles aprenderem a não ficar surtados para depois não quebrar, né, a tela do a, a tela né do do notebook, né. Hoje em dia, ultimamente, quando eu fico surtado ao invés de eu quebrar a tela do meu notebook, eu saio do jogo. E esqueço aquele assunto, entendeu? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa história. Se gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal. E clique no sininho de notificação para você não estar tá perdendo mais nenhum vídeo novo. E compartilhe ele para seus amigos e comente nos comentários se você gostou. E também, é, entrem nos meus servidores do Discord, também, que os links vão estar na descrição. Que é o servidor do Podcasts Blocks, também. E do Shows Blocks e o grupo dos MDzinhos e MDzinhas. E também, é, segue a gente no Instagram do Shows Blocks, do Podcasts Blocks e até da minha conta principal, MD Tá? Que os links vão estar tá na descrição. E se você quiser também é, me seguir no Roblox e entrar no meu grupo do Roblox, o link do meu perfil vai estar tá na descrição, tá, gente? E também, se vocês quiserem passar lá no canal do Cortes, Podcasts, Blocks e Podcasts, Blocks e Shows, Blocks, os links também vão estar tá na descrição, tá, pessoal? E também, se vocês quiserem também passar lá no mapa onde eu tô né o Speed War 4 né o mapa de um fundo né que tá aparecendo aqui né na tela do vídeo o link também vai estar na descrição mas é isso gente obrigado a todos por ter assistido essa história até o final e lembrando uma hora da história quem lembra do uma hora da história nunca quebre a tela do seu computador ou notebook tá mas enfim gente esse essa história vai ficando por aqui obrigado a todos por ter assistido até o final e tchau, tchau! Até o próximo vídeo!